Malvado, ele jogou meu Maurício. Olha, <risos> pensei em coisas felizes, cara. <fície> Com licença, criança, esse brinquedo é seu? É, meu brinquedo! Falei para você, pessoal, coisas felizes. Seu brinquedo vem é voltar, vamos! Que lindo!